Um banco ofereceu a um cliente um financiamento de R$ 120 mil reais pelo sistema SAC, a uma taxa de juros de 10% ao mês, para ser pago em quatro prestações mensais ao fim de cada mês, sendo que a primeira prestação, no valor de R$ 42 mil, reais, a tabela abaixo, mostra, né, a tabela abaixo, poderá ser usada para seus cálculos. Quais os valores aproximados que serão pagos pelo cliente a título de juros e prestação, respectivamente, ao final do terceiro mês? Então, vamos lá. Com o método dos 50, com o método das marcações, eu já sei que é um probleminha de tabela saque, eu já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. O que, que o problema está pedindo? Ele está querendo ali os juros e a prestação no final do terceiro mês. Moleza, morezinha. Vamos lá. Características né, da tabela SAC: prestações e juros são decrescentes e formam uma PA poderia ali usar uma PA para resolver essa questão. Só que tem um atalho, prova é tempo. Então tem um atalho que eu já posso ir direto na resposta, eu posso cair direto na resposta. Qual é o bizu? Qual é o atalho que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, né? Não como são poucas prestações, não preciso usar a PA, né? Qual é o bizu? Vamos lá, qual é o atalho? Primeira coisa, acha a amortização né? A característica da tabela SAC. As amortizações são constantes. Então, para encontrar a amortização, é só pegar o saldo devedor, que no caso ali é 120 mil, e dividir pelo número de parcelas, que no caso ali foram 4. Então, 120 mil dividido por 4 vai dar 30 mil. Então, ele amortizou em cada mês 30 mil. Olha como fica muito mais fácil. Beleza. Agora o que, que eu vou fazer? Eu vou atualizar o saldo. Ó, ele está querendo isso daqui. Ó. Ele está querendo os juros. E a prestação. Não é isso? Ele quer os juros pagos. E a prestação. Não é isso? Só que do terceiro período. Né? Ele quer a prestação. E os juros no terceiro período tá aqui: ó, que é os juros e a prestação que foi pago no terceiro mês, ou seja, no terceiro período. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou atualizar o saldo. Para atualizar o saldo, eu tenho que subtrair da amortização. Tá, cuidado! Você não subtrai da prestação, você subtrai da amortização. Tá, então ó, vou atualizar aqui: ó, 120 mil menos 30 mil vai dar quanto? 90 mil vou atualizar o saldo 90 mil menos 30 mil vai dar quanto? 60 mil agora sim tem como eu calcular os juros e a prestação quanto é que vale os juros 3? os juros pagos no terceiro período os juros é saldo devedor vezes a taxa então vai ser 10% de 60 mil. Por 10% de 60 mil é 6 mil. Aí eu matei a questão. Olha como é fácil. Juros pagos no terceiro período. Vai ser 10% de 60 mil. Isso daí vai dar 6 mil. Aí uma coisa puxa a outra. Agora eu quero a prestação. Por prestação. Prestação é juros mais a amortização então prestação no terceiro período vai ser os juros que é 6 mil mais a amortização que é 30 mil 6 mais 6 mais 3, 6 mil mais 30 mil vai dar 36 mil então esse é o valor pago no terceiro período. Esse é o valor da prestação. 36 mil. Como ele quer respectivamente, juros 6 e prestação 36. Gabarito, letra D de dado. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Vem cá. Quer aprender matemática, raciocínio lógico e estatística?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 seu curso sairia por mais de R$ 2.000,00, mas hoje você está levando tudo isso por apenas R$ 1230,72. de 30 reais e 72. É isso aí, uma mega promoção para você estudar com a gente, para você estudar com quem é aprova de verdade. Faz uma coisa, não perde tempo não. Aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso curso, é só você clicar e fazer a sua matrícula agora mesmo,